A concessionária AB Nascentes da Gerais está com processo seletivo aberto para contratação de atendentes de saque em Divinópolis e de agente para atuar na praça de pedágio de Córrego Fundo e Itaúna. Os interessados devem enviar até a próxima segunda-feira, dia 22, um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas.abconcessões.com.br vagas.abconcessões.com.br no, no assunto do e-mail, deve conter o nome da vaga, atendente de saque ou agente de pedágio e o nome da localidade. A concessionária informou que as atribuições para atendente de saque, serviço de atendimento ao consumidor, é executar serviços operacionais na área de atendimento ao usuário por meio de telefone. Os requisitos para a vaga são Ensino médio completo, residir em Divinópolis e ter domínio no Excel. Já a pessoa que se interessar pela vaga de agente de pedágio, precisa ter domínio intermediário do pacote Office, né, que é o Word, Excel, ensino médio completo, experiência como operador de caixa, facilidade no manuseio de cédulas e moedas, residir em Córrego Fundo ou Itaúna. Os benefícios para as duas vagas são salário fixo em regime CLT, compatível com o cargo, vale alimentação, plano de saúde, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, além de participação em diversos programas de desenvolvimento pessoal.